Baby baby do baby do pirule baby ah, ela vai te tomar no cu, rapaz? <tos> Aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro de tomando cu, rapaz <risos> Eu tenho um probleminha <risos> Feliz novidade, não Feliz um Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad. Wow. Feliz peixe É realmente. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> stay with. You.